Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, estou aqui com uma presença ilustre, ela, a musa dos dashboards, Karen e a Bécia, certo, minha querida? Certo. Você já fez a piadinha do ABécia? Ah, eu tava pensando nela. Ah. Hoje vai ser bom a E temos também aqui um, um ser que daqui a pouco ele vai aparecer, certo? É que a que sua nós... Juliana. É a minha Juliana. Com todo o respeito. <risos> o que nós vamos falar hoje? Primeiro, obrigado, viu? Imagina. Aceitar o convite. Eu, eu sou funciona. do canal, eu juro funciona. Funciona, mas aparece como Karen a em qualquer rede social também. Isso aí, quantos milhões de inscritos nós já estamos? Estão chegando nos milhões, mas a gente está 45 mil no YouTube. Então não precisa se inscrever no dela, <risos> se inscreve no meu, porque nós não estamos nem com metade disso aí. Então tá bom, toca a vinheta, nós vamos falar de dashboard hoje, lógico, tá? Para depois a gente começar. Um beijo, mais alguma coisa? Só. Só para Stefano, então tá bom. Stefano e é a Juliana. <risos> Nossa, caralho, é... Agora entrou a vinheta, Entendeu? eu acho. <risos> é é que... aquela maravilha. Bom, eu preparei... Preparei porra nenhuma. Eu, se eu, se eu, você... Eu, eu adoro receber convidado, meu caro Isso é porque eu não faço nada. Eu só acompanho. Eu sei, quando eu tô meio estressado, eu falo, vamos convidar alguém, por favor. É eu isso não tô aí. afim. Não, mas eu preparei, sim, na viagem super que a gente fez de Osasco até Pierscaba, entendeu? É um assunto, obviamente, eu adoro dashboards. Pra quem não me conhece, eu adoro pintar planilhas. Fazer aquela firulinha que ninguém tá afim de fazer, que acham que é uma besteira, que pra quem... Que, que eu vou perder tempo fazendo isso e, por favor, continuem pensando assim, porque aí sobra mais conteúdo pra eu gravar. E serviço também, né? Porque é só um negocinho, meu querido. Isso aí, apesar de um bom dia achar que né, vende pra cacete. O que vende, primeiro vende. você vai pela beleza, para depois ser pra duas outras coisas. É igual balada É verdade. Você, depois você pode se fuder, mas o que é verdade é. Não, é verdade, é verdade. Mas eu sofro muito preconceito. Cara, eu vou te contar. Vai. Vou abrir meu coração para você. Eu sofri muito preconceito a minha carreira inteira. Primeiro, por ser mulher. Hum. É foda ser mulher na área de informática. Deve ser tipo mulher no agro, né? Negócio. Mas tá melhorando, vamos. Tá melhorando, mas é foda. Era foda. É, Ainda é, mas, mas era mas por muito quê? mais. Ah, porque era assim, ah, aquela menina lá que é novinha, mulher, e dá aula de informática. Quando você faz um curso de informática antes do professor entrar, você não espera ter uma mulher na sala. Hum. Se ela chega, você fala, que hora que vem o um professor? Eu já ouvi várias vezes que horas vai vir um professor. Tá vendo, Juliana? É, nós sofremos esse preconceito. E aí, depois que vem, você vai pro café, eu tô há 17 anos dando aula. E aí eu tô há 3, 4 anos no digital. Então eu sempre fui do presencial. E chegava lá no no café falava, ah, eu dou aula de SQL, ah, eu dou aula de Windows Server, eu dou aula de Oracle. Aí, falava. Aí eles falavam, ela dá aula de Office. Aí ficava aquele silêncio, tipo, que bosta. Porque acham o quê? Que Word, Excel, o que Tem soma e gráfico. E tabela dinâmica. É isso que esperam do Excel. A Juliana mexe no Word, então ela não vai comprar. mas... E aí, ah. você entrou, tá bem pra caralho. Aliás, você tem... Vamos fazer... Porque assim, a retenção, na cai, né? Faz cai. o jabá dos cursos pra cacete aqui. Antes de começar. Né? a garota do Érico Rocha, meu amigo. <risos> você chupa essa. Vai lá. Como é que faz pra comprar? Não, lançamento? a gente tem um trabalho na internet de dashboards. Tem mais de 200 vídeos gratuitos no canal pra ajudar a galera com Excel e dashboards. E é, nesse momento, a gente tá com as inscrições abertas pra Masterclass, que é, ó... Na faixa, evento online gratuito pra quem quer aprender a fazer dashboard e melhorar a planilha. E aí eu vou deixar o link de inscrição aqui pra Ju. vocês no final, sacou? Sim, e eu sim. também tenho um treinamento completo, que é depois dessa Masterclass, pra quem quer se aprofundar. Pode escolher, ou você fica com os gratuitos, ou você pode fazer é um o completo. lógico, né, meu querido? Vem, vem com Tenho dois filhos, né, cara? É isso aí, tudo... Tem um aqui, e sabe o que eu recebi esses não dias? Não me peça de graça a única coisa que eu tenho pra vender. Não, eu recebi um comentário assim, que absurdo, você deveria dar... Todo Todas essas planilhas que você posta gratuitas, já que você quer ajudar mesmo. A sua mãe também. <risos> mas a maioria das pessoas é muito grata. É verdade. Não, muito sempre fofa. tem os trouxa. Tem, tem os trouxa. É, mas é menos de um é. Então eu tô muito feliz de poder ajudar com um conteúdo gratuito. E vindo aqui também, coisa. agradeço a oportunidade. É exatamente. Bora então. Eu pensei no seguinte: ó, tem gente que fala para mim que não é de Excel, que não curte Excel e que acha que não dá para melhorar a planilha dela, porque a minha não dá para fazer isso. Então, então, a sugestão que eu dei pro Botão, já somos íntimos, né? Botão. Pro Botão aqui, é que a gente pegue uma planilha cagada, ok? Com todo respeito, Não. tudo bem? E a gente dê um banho de loja, faça um dia de princesa nessa planilha, com todo respeito ao dia de princesa ela também. E a gente deixa ela, ó, chiquérrima. Temos que tal? uma planilha, Juliana, que você separou. A minha produção, ela dá umas cambalhadas de vez em Vamos esperar. Com essa calça abóbora que ela tá hoje. Não, eu não vou Vem aqui trazer pra mostrar a sua calça abóbora. A calça Obrigada. abóbora, Juliana. Não, nós não vamos gravar mais. Eu vou mandar abraço pro seu namorado. <risos> isso que é uma chantagem, verdadeira. Não, ela não gosta que. Ok. Ela é a rainha do Tinder. E aí ela não gosta que fale dos crushes. Do crush. Rainha do Tinder, é isso que eu fala, entendi. Crush? É, crush, é crush. Ó, estamos ah, abrindo aqui, então o objetivo é pegar a planilha que não tá tão legal, deixa ela assim, tipo, é Kim Kardashian, entendeu? Beleza, eu pedi para gente fazer um improviso, será que vai dar certo? É, não sei. Vamos, vamos descobrir. Ver. Vai dar, já vi que vai dar. Uh! <risos> já percebi que vai rolar. Então vamos lá. Bom, meu objetivo então é transformar essa planilha e deixar Só ela, um... ó. Ó, oh, vocês estão vendo aqui, aqui está o e-mail, não vou de trabalhar não. no PC. Depois você manda lá o e-mail com os livros, umas <risos> coisas para poder. A deixa <risos> Não, não, não, bando do nervo aí, ó. Eu tô causando aqui, né? É pro, bem, é pro bem, é pro bem. Então, eu tô usando... Ai, são muitas... Eu nunca trabalhei com tantas ah, câmeras. Aqui. Dois, três, tem cinco câmeras aqui, gente. Ó, então eu vou trabalhar com uma planilha que alguém fez. E esse alguém é um expert em Excel, Juliana? Juliana, mexe no não, Word não, não, me não, fazer minha mel... não, é minha não, é porque foi alguém. Foi amiga, foi amiga dela, que não é dela. É, é. é da amiga dela. Sabe quando vai o Jairo Bauer fazer pergunta de sexo e fala, meu amigo é. mandou perguntar? Mesma coisa, mas tudo Foi bem. Vamos pegar a amiga da Juliana que fez uma planilha. Deixa eu mandar um abraço pro seu pai. <risos> um abraço. Como é que seu pai chama? Christian Aves. Christian Aves, um abraço. Pra você, um beijo, na verdade, um abraço. A gente vai falar bastante palavrão aqui, eu sei que você não gosta. Então, assim, é isso, Tévalo. Tendo deserdado Se em fodeu. 3, 2, 1. Bom, então eu vou pegar essa planilha aqui e vamos analisar Estou descobrindo agora a planilha. Sabe aquele momento que alguém passa a planilha e você tem que ser o detetive? Ah, não, calma aí, é, pra ir, é Você tem que ser o detetive da planilha. É esse momento que eu tô vivendo agora. Então vamos dar uma lidinha aqui? Pedidos de vídeo. Então tem aqui um carimbo de assinatura. Você sabe como funciona essa planilha, Juliana? Minimamente? Tem uma coluna aqui, você faz parte do PSEG, falei certo o nome? Ó, tem um sim e não, deve ter algum não, tem um não por aqui, tem o nome do responsável, ramal do responsável, e-mail do responsável, data de entrega sugerida do vídeo, que é um pedido de vídeo, centro de custo, deve ter um padrão para colocar esse texto, a plataforma que vai ser publicado, porque é a empresa que tem um monte de plataforma, então, ó, YouTube, sistema acadêmico, Facebook, Instagram, aonde foi gravado, vamos ver o que tá escrito aqui em cima, já sabe qual o tipo de vídeo? Beleza! Tem bastante informação aqui pro lado, nossa. Primeira coisa, nossa, tem bastante isso é mesmo. Tudo quando vai fazer o um vídeo? Tá Talvez, você vai... acha que é o que apertar vai. um hack, né? Não, só. É. Eu vou escrever um artigo sobre isso. É lógico. Você chega aqui, não, a gente pré serviço para fazer, né, puta equipe, os caras, não, mas pega o celular, grava lá, dá na mesma. Dá uma raiva, Era né? É um trouxa. Né, Ju? Segurei pra mim. É difícil. Então essa planilha aqui a gente já começa com um ponto para melhorar. Vai. Ela está toda pintada de azul, pode ser um azul turquesa, posso inventar isso? Sei <risos> lá, deve ser. Tá toda de azul. Então vamos ver. Vamos ver o tamanho dessa planilha aqui. Ela tá com 524 KB. Alguém guarda essa informação, por favor? Então eu vou selecionar todo mundo aqui no cantinho. Primeiro, vamos ver quantas linhas ela tem? Seleciona... Ixi, tem amarelo no final. Contagem 119. Então, Não, contagem numérica. 120 linhas. Tá, tá tudo bem. Ela não é tão grande. Vou selecionar todo mundo aqui e começar tirando essa cor de preenchimento. Porque isso pesa muito seu arquivo. Tá totalmente desnecessário. Outra coisa que eu vou fazer é ver se tem... Vou clicar aqui no cantinho e ver se tem alguma borda. As bordinhas também pesa. Nossa, essas coisas eu não sabia mesmo. Ah lá. Deixa eu, já dá pra ver se reduziu o tamanho? Vamos ver, qual que era o número? 524. Vamos descobrir, estou salvando... <risos> Aumentou Aumentou Vamos descobrir aqui o que, que pode ser Eu vou lá na última linha Vou pegar aqui os cantinhos Vou dar um Ctrl Shift Opa, Ctrl Shift pra baixo, pra direita E vou deletar Vamos deletar pra tirar os lixos Que alguém pode ter colocado A gente não sabe se é um sistema Qualquer coisa que pode ter Lá pra direita também vou fazer a mesma coisa ó. Vou selecionar, Ctrl Shift pra baixo, pra direita Pra deletar tudo Pra gente ficar com uma planilha mais limpa Vou tirar esse filtro na mão também. Deve estar tá congelado isso aqui? Tá, vou lá no Exibir, vou descongelar os painéis. Vamos salvar, vamos ver o que vai acontecer. 624, beleza, vamos ver que a gente consegue melhorar dessa planilha. A primeira coisa que eu faço pra começar a fazer qualquer análise do Excel é transformar a base em tabela. Então eu vou marcar qualquer célula aqui de dentro, vou lá no página inicial e vou brincar aqui, ó. Eu só Formatar posso pegar um matar como gancho. tabela, lógico. E eu vou te perguntar isso aí também. Claro. Essa coisa que você falou de ficar limpando, eu tô aqui, né? As bordas pra baixo e pra cima é muito importante, porque boa parte dos usuários, quando vai fazer uma seleção, seleciona a coluna inteira pra aplicar as coisas. A linha inteira é que eu brinco, né? Você começa meio que procurar a cidade pelo mundo. E aí a porra fode todo. É, isso mesmo. Então ele pode atrapalhar depois no peso do seu dash, aqui. Eu não sei de quem a planilha, não sei o que que pesou, o que que despesou dela, mas eu sempre começo fazendo essa limpeza, saca? Boa. Aí chegando a formatar como tabela, vou confessar que quando eu vi esse recurso aqui, foi quando virou pro 2007. Você lembra dessa loucura? Quando todo mundo mudou o office ficou, meu Deus, eu não sei mais salvar, Sim. não sei fazer nada. Chegou aqui, eu falei, ah, legal, pinta. e pulei. Tipo, vi o recurso e falei, próximo. Pra dar aquela estudadinha. Mas aí depois eu descobri que eu deveria ter dado mais atenção. Só que é tipo um ouro escondido no Excel. Então, eu vou colocar uma cor qualquer, porque ainda não estou pensando em cor, certo? Uhum. E aí, vou mandar ele vir aqui, ele vai ler os dados da minha tabela. Como Excel é muito esperto, ele já viu do começo até o final, porque não tinha ali em branco, né? Mais uma informação importante. Minha tabela tem cabeçalho? É Sim, vou dar OK. Pintou, pergunte. Não é importante, viu? Não, é. eu ali em branco. Achei que você ia falar alguma coisa quando não. você fez assim. Chegou aqui, eu já tive gestor de projeto, falou para mim assim, por favor, não gaste tempo ficando pintando panilha, linha sim, linha não. Ele achou que eu fiquei assim, sim, não, sim, não. Ele achou. Olha, Juliana, você sabia? Eu não sabia. Pois é, se eu fosse mandar você pintar, você ia fazer o quê? Ela ia pintar um... Ela ia fazer o cor sim, cor não. É... Aí chegou aqui, o que, que a tabela já deu pra gente? Filtro sem ninguém pedir, porque eu tinha tirado. Ela deu essas linhas alternadas. Se eu quiser mudar de cor, é só clicar aqui em cima, ele já muda. E a parte mais legal é que se eu descer, uma das partes mais legais, né? Se eu descer, ó, a gente tem o ABC aqui em cima, certo? Uhum. Se eu descer, ele muda. Ele não tem mais ABC, tem carimbo. Tá vendo? O título dela mudou, sacou? Que fica ABC. Se eu rolar pra baixo, ele congela os painéis. Então não precisa mais fazer o congelar painéis Palmas, Prexel. Eu não sabia. É um fofo, o Excel é um fofo. E aí as pessoas falam, o meu não funciona, o meu Excel, às vezes, ele tá meio quebrado. Eu já deu um vídeo só aí, meu, desse de negócio de recurso de tabela. É muito legal, só que não funciona se você estiver fora da tabela, não faz sentido isso? Se você clicar aqui fora, ele, ele para. Com... Ó as letrinhas aqui, se você clicar dentro, ele tem os títulos. E se você não precisar de ajuda, ele continua aqui com os títulos. Então você tá me falando que ao utilizar esse recurso de tabela, o negócio fica mais didático E por exemplo ele substitui Substitui um congelar painéis Só a Ele coloca filtro, substitui congelar painéis E as fórmulas Você já fez fórmula em coluna? Você já fez? Ô Juliana, já fez fórmula? Na vida, alguma fórmula? Alguma fórmula? Fez ou não fez? Alguma Faz de conta que você fez Fez? fez? Aí a gente arrasta a formulinha pra baixo E se você mandar e esquecer de arrastar pra baixo Uma fica sem fórmula A linha de baixo vai ficar sem Quando a gente faz aqui na tabela Ela faz a fórmula para todo mundo automaticamente Eu vou colocar um teste aqui, certo? Coloquei, ele já Abraçou aqui a uma coluna. Ficou. Aí imagina que eu quero fazer uma continha aqui, ó, 10 vezes... O computador não é meu, a gente fica meio gago, né? 10 vezes 2, certo? Boa. Se eu der um Enter aqui, ele já faz a conta para todo mundo. Em vez de ter que ficar arrastando para cima, para baixo, para cima, para baixo, sacou? Então a tabela é o melhor recurso que puder inventar Dentro do Excel, na minha opinião. Pra gente começar a brincadeira. Porque a gente nem começou, hein? Hoje, pra mim já deu um vídeo, recursos do for, Como que chama essa? Forma? Formatar como tabela. eu não uso muito isso daí. Eu é sou da bem. Hora, sincero é da, hora. Você. É da hora pra caralho. E é da hora também pra gente fazer próximas análises. Porque ele sabe que o último cara dessa base de dados aqui, ó, pra baixo, pro lado, que ele sabe que a última célula é essa aqui. Quer ver? Vamos lá pro final. Tem um rabinho aqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom. Tá vendo um rabinho aqui, ó? Sim, senhora. Então o Excel já sabe para qualquer recurso, a tabela acaba aí, não tem que ficar selecionando tudo. E ele é mais inteligente ainda porque ele deixa dar um nome. Eu vou clicar aqui dentro da tabela em qualquer lugar, aí ele liga para mim aqui o design da tabela, que antes que a gente receba mil mensagens de eu não tenho esse menu, ele só aparece desse jeito em 2019, porque eu tô no Office 365. Se você tem 2016, 2013, vai ficar ferramentas de tabela, design. Mas, gente, mais ou menos o nome é sempre no final, tá? E aí, você pode dar um nome. Olha que legal, o design da tabela vem aqui. Aqui, vou chamar isso aqui de base, porque eu sou organizado. Eu sou daquelas que etiqueta carne. Vídeos. Enter. Já comprou carne, aí você descongela achando que a é carne moída, aí na verdade é tipo... Não, não é. Não é carne eu aprendi moída. a limpar filé mignon no YouTube, aí eu fiz escalope, Nossa. etiquetei e taquei lá. Tá Esse vendo? Dia. Eu não sou só que é, etiqueta é. na carne. Então é eu tipo tipo isso. cozinha por isso. Ah, é? Eu não sabe nem o e também tem outros recursos aqui, né? Você pode Tem, falar, você tem. Vai falar eu não ia, mas eu ah, falo, é não tem problema. Ó, dentro da tabela, depois que eu coloquei o nome, essa tabela, meu objetivo é que ela cresça. Então, os próximos vídeos que a empresa for lançar vão vir aqui. Se ela tivesse finalizadíssima, a gente podia brincar com um que é da hora, esse linha de totais. Marcou? Você pode vir aqui e colocar assim, ah, eu quero saber quantos nomes tem aqui. Quero uma contagem. Puta, 119. que legal, meu. Eu não sabia essa porra, olha que lindo. Aí, tipo, faz de conta, é que aqui não faz sentido. Faz de conta que aqui não é ramal, aqui é venda, sei lá. A gente veio aqui e soma, que era soma. Pronto. Olha que legal. E esse daqui é uma conta que tá linkada com filtro. Então se eu filtrar aqui em cima só São Paulo, por exemplo, ele já vai vir filtrado. Só que isso aqui é legal só quando tem uma tabela que já finalizou. Entendi. Saca? Então, tipo, como eu vou colocar mais gente aqui, não vou marcar, vou tirar o linha de totais. Mas o que é legal, né? Que eu sempre falo. Eu consigo fazer isso de outras maneiras? Sim, eu consigo. Só que a palavra do Excel é produtividade. Produtividade. Né? Menos então, assim, tempo para a mesma coisa. Foda-se, muito legal. Legal. Cara, o cara não tem nem que saber fazer a fórmula, ele só quer fazer uma média e aperta a média. É mais fácil que fazer fórmula lá em cima, saca? Muito legal. E aí eu tenho uma base de dados, o nome dela é? Base, underline e alguma coisa. Vit, a oh, Juliana tá pensando mais ou que você, Vitor. É, alguma coisa ela tem que fazer. <risos> Tadinho. Ju, vou tentar colocar você aqui mais pra eu cima. Colocar tá ela bem? mais pra cima? <risos> Vamos, Quem vamos. manda é ela. Ai, minha risada tá muito alta nos vídeos, meu filho vai brigar comigo. Ele briga comigo, eu começo, eu começo a rir alto e meu filho fala, mãe, que risada é essa? Eu falei para o que, um que a Karine Lago, eu tava gravando aqui, ela tava gravando aqui do lado, ela ficou me xingando, porque ela precisou ficar editando a minha voz de fundo <risos> para tirar do outro estúdio. Mas hoje não tem ninguém aqui, a gente pode não, gritar tá para dar risada. Ó, oh, então beleza, já tenho a minha base de dados para começar a fazer o que eu mais amo. Tá aparecendo? Dashboards no Excel, muito bem. Que dashboard pode sair daqui? A primeira parte é que a gente conheça a base e a gente conhece a base muito bem, certo? Certo. A eu gente já sim. analisou por cima que dá para separar vídeo que é de YouTube, de Facebook, de Instagram, Sistema Acadêmico, por exemplo. De que centro de custo vem cada vídeo, sim ou não? Sim, até o meu aqui, botando Excel. Ah lá, certinho. Então a gente pode começar aqui numa planilha zerada. Em vez de começar fazendo fórmula e análise, eu começo naquele momento criativo se eu estivesse em casa, o que eu faria? Um vinho, entendeu? Tem cachaça. Então como vocês viram que a gente ia começar outro vídeo, nós realmente improvisamos aqui pra render pauta e o botão ter menos serviço. Então a e nós vamos finalizar aqui, ó. O que, que nós ah, Porque nesse eu vídeo? decidi o quê? Que eu ia fazer um vídeo só com recursos de tabela. Exatamente. Esse era o objetivo negócio. principal. Então beleza? Você entendeu pra que serve, certo? aí tem mais alguma coisa? De tabela já vai mudar a vida de muita gente. Então tá bom. Um beijo, até semana que vem. Melhor encerramento <risos> que eu já fiz nesse canal Se no canal, carinha aberta em todas as redes. Eu juro funciona. Boa.